E aí seus putos e lindones do meu canal, desta vez trazendo pra vocês... Overwatch. <risos> pra variar não tem nenhuma variação, é Overwatch apenas. Só que desta vez eu vou fazer uma série, eu vou fazer uma nova série. Ela vai se chamar... É, Ensinando a jogar. No caso, eu vou pegar algumas partidas que eu estou jogando, quando eu não falo porra nenhuma, apenas estou jogando, pra... Dizer o que eu estou fazendo na partida e que eu fiz as determinadas ações para ver se vocês entendem e possam aumentar o seu próprio rendimento em jogo O que vocês acham? É, bem, o que vocês acham e depois vocês me dizem, bota no comentário aí E vamos lá então Vamos começar Hoje vamos ter uma gravação de uma partida muito linda que eu fiz em King's Row com Soldado 76 o Beleza, aqui eu tô jogando aqui Sempre no high ground, como sempre, né Soldado, ele serve pra jogar Em cima de high Grounds. Ficar no chão é burrice Você só desce se por acaso Se fosse forçado a descer Tentei Tô começando a catar aqui. Ó, já sabia que ele vinha aqui, ó. A ideia é ver se ele vem atrás. Se ele não vem atrás, se tiver cobertura, eu volto. Voltei, tá vendo? Eu não tento abandonar o High Ground, a não ser que seja forçado, viu? Ó, momentaneamente eu vi que aquele Gage ali, ele tava sendo curado pela... A, a Messi Então eu resolvi reagrupar. A melhor forma de que tem é voltar para esse arco. Pra todo mundo ficar em segurança, né? Forçar eles virem atrás. E tentar se segurado segurar conforme der. No caso eu como soldado tenho que atirar em quem tiver dentro do ponto, tá ligado? Mas é sempre bom pegar aqui pela lateralzinha também. Sempre volta pelo ar, que é a regra da casa, né? Pera, ó. Soldado torre, você tá em segurança, ele tá fodido. Tentei pegar essa mesa, não deu muito certo. Pegar direitinho aí. O time tá muito bom. Tipo, esse aí é, é uma partida de Rank é o Mestre Mas tá muito bom Olha, eu nem precisei lutar Já vi que eles combaram, eu não fui afobado porque tem cara que é dedo nervoso Já aperta logo de vez e foda-se Até agradeci, gostei da organização deles Deu bom, os caras tão jogando bem pra caralho Tentei ver se eu pegava algum mono e bunda ali, mas não tinha ninguém não Os caras eram bons do outro lado também, o problema é que a gente tava melhor Quer ou não queira, eu sou um jogador bom <risos> Tentei, ó, tá, só enchendo o saco né? Nunca meto os caras 100% não, tá ligado? Só metendo Só enchendo o saco Tentei inovar aqui, ó, aproveitei ó, Não deu muito certo Roubou que eles... Eles praticamente foram beitados, né? Eles vieram pro ponto achando que estaria tudo bem Ainda bem que o nosso Zenyatta teve uma reação muito rápida Eu fui atrás do Zeniata pra ajudar ele, né? Mas é um risco, né? Não tem como defender muito, não Ó, eu sempre tenho que lembrar de tirar Esses porra, desses flunkers que estão em cima do suporte, tá ligado? Mas sempre reagrupando, ó Sempre voltando pra Ter o meu espaçozinho ali, tá ligado? De eu não morrer fácil Ó, eu não posso deixar essa três viva, tá ligado? Eu tenho que expulsar ele de todo jeito tá ligado? Se ela ficar viva, ela leva a minha backline todinha Mas, aproveitei a oportunidade ali, tá vendo? Eu vi o tanque fugindo com pouco life Foi finalizar O que o dever do DPS é você proteger a galera, tá ligado? Não é simplesmente você matar Todos os personagens são confeccionados pra matar Mas o DPS, ele é o que tem um papel mais fundamental no jogo, tá ligado? Depois de suporte suporte tem que deixar o povo vivo E ele tem que deixar o suporte de tanque vivo. Ah, agora sim eu ultei Vi que tem um espaçozinho, ó, eu já tava quebrando meca mesmo Tentei pegar aquela messa ali, mas o ma macaco... Incrivelmente parece que ele tava adivinhando, ó Olha que coisa linda eu fiz aí, ó Ó, vi, ó Eu... A mãe é tão boa de fugir, ó Que eu consegui fugir pro Zeniado e recuperar o live todinho já Macaco ficou a ver navios Se fudeu Ó, esse gange não me deixa em paz Esse seguinte quer me matar de todo dia, porque eu não morri ainda Na partida Ó, ah, aí ele fez um bom kills aí Ele é bom Problema dele é que eu era melhor E o nosso time tá bem mais organizado Ana é Ana, né, velho Os caras estavam com a Mestre lá A Messi tava dando um pouco life pra eles ah, Ela resolveu confiar em mim finalmente Porque o segredo era ela me mais, tá ligado Aí quando ela miltou é o que eu fiz aí, Bagacei pra terminar, no caso Mas parabéns pro time, né eu não fiz muita coisa, não tive muito espaço Quer dizer, eu fiz apenas minha obrigação Que foi ficar vivo Foi muito interessante nesse sentido Porque foi um full hold Onde eu não morri uma única vez Eu espero que vocês tenham gostado desse formato De vídeo, dessa série nova que vai vir pro canal Se você por acaso Gostaram, deixa o teu like Compartilha com seus amigos Obrigado e, e até a próxima E deixa no comentário aí o que você achou Se vocês querem que eu faça isso Eu... Bote, volte a botar gameplay com música E fique calado E deixar vocês analisarem por vocês mesmo <risos> Valeu, abraços